Vamos ver a praia agora. Voltando na história. E aí, velho, porra, desci no pinote, velho. Aí depois eu parei lá na.. No... no.. play. Aí sentei, botei minha camisa de volta. Botei o cinto. E aí comecei a dar risada sozinho, velho. Por quê? Mas que situação, viu? Que situação. Mas a... a desgraçada foi e contou o tio. É, contou. Na chegada aqui. Até a ponta. Até o ponto da lancha. Ela contou pro tio, velho. Que eu tava lá. foder meu plano. O plano perfeito? Da lancha pra vocês Finalzinho Rapaz, tem que vir aqui e domingo Vamos ver se consigo trazer a câmera pra cá Tô vendo aqui né, como tá deserto Tranquilão, bonitinho Vou tentar filmar isso aqui em um domingo Um domingo assim Pô, gostoso? Vamos lá dobrar, né? Domingo lá pelas 5 e meia, 6 horas. E aí vocês vão ver que putaria é. Bonito, né, velho? Aqui é um bocado de chácara. Tô doido pra armar um reggae aqui nessa chácara. Botar as meninas dançando. Ei, mamãe! Chama os caras aí, os caras que acompanham os vídeos. é negada! Sem sucesso, vamos cortar? Vamos cortar? Com cuidado que aqui é pedra e areia. Tem coisa melhor pra escorregar. Ixi, meleu a meleia, roda tudo agora aqui. Passei na lama, depois mandaria Vê Esse eu limpo agora aqui. Essa estrada aqui não sei o nome dela não. Mas eu acho que é tubarão. Vamos pegar. Ela é massa. Lugar único em Salvador, isso aqui. Viu? Pra quem gosta de fazer o. Na porra. Sempre esqueço! Ah, contra o esterco! <risos> aqui, pai! É o lugar perfeito! Lucas! Lucas Andrade! Que de curva! Vem pra cá! Vem fazer contra o esterco aqui, ó! Olha que cenário, velho! Que cenário, velho! Uma fábrica de cimento abandonada! Vítio trabalhando nessa fábrica! Pense que tem ladrão! Mentira, né? Ninguém quer ficar aqui <risos> Que cenário do caralho ah, vamos andar Bom, aqui a gente vai sair em paripe uh, Caralho Ah, merda mesmo Aqui tem que ser mototrail Buraco, asfalto ruim Muita areia O que era a entrada? da fábrica a Porra Sai cachorro! A gente tá nem a pegar mais treio. Ó, o Marzão. Fala aí, isso não é bonito, cara Ó, Lá do subúrbio tem muitos aqui, bicho Quase tudo assim Lá bem ao fundo, você vê o comércio Os prédios, pontinha da barra Bom, Mas vamos andar Aqui é muita areia, quebra-mola, pulou, mão. Oh, uhum, a monstrinha! Suzuki! Alô, cara de ladrão! bumbum bonito, rapaz! Aqui tem vários bumbuns! Ó, oh, tem que fazer um vídeo... Um dia de praia mesmo, pra vocês verem isso aqui, como é que fica! E um dia de sol em Salvador, vocês vão ficar malucos. É muito bumbum. Quebra-mola também, né? Bumbum quebra-mola, o que mais tem aqui?